Clube Pinguim original vai voltar. Eu vi um vídeo sobre isso, que o Clube Pinguim original vai voltar. E foi a maior clickbait. <risos> eu não acredito. E eu vim fazer esse vídeo também sobre que o Clube Pinguim original vai voltar. Mas não é o Clube Pinguim original que vai voltar. É o criador do Clube Pinguim original. Sendo que os direitos os autorais estão com a Disney. Então, muita clickbait. Então, já vou avisando quem tá voltando é o criador. Ou seja, ele já... Começou a voltar desde 2019 Que eu até lancei um código Que o nome do jogo se chama Blocks Criteries É um jogo de Harvesty, Harvesty Igual aqui ó Rockies is now Nome bastante criativo hein Dá muito bem pra ser lembrado hein é o Brock Story. Aí escrevi, faltou um T. Gente, desculpa. É esse jogo aqui. Vamos colocar em português para ver o que tá dizendo. O que, que aconteceu? Não sei. O que, que aconteceu? De 2000 até 2021, o jogo estava em alpha. É, quem fez a conta pode jogar na alpha. Infelizmente, eu não perdi essa oportunidade de jogar. E eu não era muito atraído por esse jogo. É, é igual Clube Pinguim, gente. Mas por Hamish, porque Clube Pinguim original não vai voltar se a Disney não quiser. Entendeu? Pra o criador recomprar, vai ser difícil, gente. Ele vai ter que né, vender a alma pra Disney, né? <risos> o corpo dele todo. Então, não vai voltar simples assim. Mas a aventura está a caminho. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Então, preguiça de lei. Mas aqui o jogo vai ser lançado. Eu sei. O jogo vai ser lançado. Não sei! No ano que vem, buscaremos um teste beta oficial e então, traremos novos eventos, e personagens e aventura para vocês. O registro de contas está encerrado, ou seja, não dá para criar mais conta, eu não acredito. O, o, mas o, o teste alpha continuará como lugar para ser reunir e se divertir. Ou seja, quem criou a conta tá jogando agora o teste Alpha só vai, A gente só vai poder jogar na beta Só esperar agora, né? Como se sabe, estamos executando o teste Alpha Há muito tempo e aprendemos muito Aprenderam nada? É, infelizmente eu não tenho conta, né? NÃO SEI É um novo mundo virtual pelo criador do Clube Penguin Eu vou chamar ele de Criador do Clube pinguim Porque lembrar desse nome aí é difícil, né? A ideia é criar um novo mundo inspirado no Clube Penguin Nossa, a gente não sabia, não tava nem na cara, né? Meu objetivo é tornar esse mundo amplamente acessível para navegadores, dispositivos, dispositivos <risos> e computador. Olha que legal. Para todo mundo, para todos os pobres. É isso que a gente gosta. Infelizmente eu não tenho e-mail nem senha. Que isso aqui, gente. É, perdeu sua senha. É isso, gente. Eu não tenho. É, 2019 até 2021. Em 2022 colocaram aqui. Aqui, Hawkins. Rock, criador do Clube no Brasil. Cluping Brasil não, no Clube original, né? <risos> eu, eu, eu fico com o Clube no Brasil na cabeça. Então é isso, gente. Espera o teste. Teste beta vir pra se inscrever. Com certeza fazer conta nesse jogo. Apoiar o criador do Clube Pinguim, né? Aqui tem no Twitter, tem, tem. Não sei! Como eu posso dizer? Tem a página deles, né? vou gofar. <risos> Uhum. Aqui tem, no Twitter tem a conta do criador do Clube Pinguim original Criador do Clube Pinguim, ele já deixa explícito, né? Brock Christary. vai A gente vai ter que dar um nome melhor pra esse Brock Crestauri, porque não dá não, né? Clube Pinguim até vai, né? Mais Brock Crestauri, mas, ó, no sotaque britânico Epic Snow e Mesh Missy Ó, tem alguma coisa a ver com o rato Hum, então é isso gente, se vocês quiser seguir ele Aparentemente ele a última vez, ele postou em 2021 <risos> Então, aqui em seguindo com certeza vai ter a conta do Brock Christie. Caixa do Critério, é o novo mundo virtual Criado por criador do Clube Pingo. Aqui tem, eu ainda não vou seguir Quando o jogo ser lançado, é o teste Alpha Teste Alpha não, teste Beta que o Alpha tá acontecendo agora só pra quem criou a conta antes. Tá vendo? Tá bem atualizado aqui, ó. Eu não sei de muita coisa. Tô meio burro. E quem criou, aproveite. Traz conteúdo exclusivo pra gente. Que eu vou estar tá passando pra ver como é que tá o jogo. Tá igual o Clube Penguin, né? <risos> Beijo na asa.